Na nossa vida tem muitas coisas que se repetem. É um ciclo. Procura observar você. Procura se observar. Seus relacionamentos, seu trabalho, o seu patrão, sabe? O isso, o aquilo, o amigo, a amiga, sabe? Nossa, parece que as coisas se repetem na minha vida. Está sempre acontecendo a mesma coisa. Procure observar. Observa, sabe? Observa sem você ficar assim se condenando, ou sem fazer julgamento, tá? Sem se condenar e sem julgar. Eu quero que você se observe, se observe, sabe? Se permita se observar. E se permita achar que você, de repente, tá pisando na bola, sabe? E se permita não ficar culpado, né? A intenção não é para você ficar culpado não ficar culpada. A intenção é... Opa, nossa, isso que tá repetindo de novo... Observa na sua vida. Na vida de vocês, tem coisas desagradáveis que aconteceram seguidamente. Instagram também, estou perguntando para vocês. Na vida de vocês, tem coisas que foram acontecendo seguidamente. Aconteceu com aquele caso, aquele outro caso, aquele outro caso. Procure observar. É um ciclo, é um, um, um, uma característica de repetição. Por que essa característica de repetição? Porque o mundo está tentando ensinar alguma coisa. Enquanto você não aprender, vai continuar. Enquanto não aprender a lição, aquela situação vai se repetir. Aquela situação vai se repetir. Nossa, mas o que, que essa situação está querendo me ensinar? O que, que isso está querendo me ensinar? Para eu ser mais tolerante? Para eu ficar mais esperto? Ficar mais isso? Ficar mais aquilo? É uma coisa muito pessoal de cada um. Uma coisa muito pessoal de cada uma.